Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas novamente para mais uma semana do curso. Esperar o pessoal ir entrando aqui. Como que vocês estão? Mandem um alô aí no chat, vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo. É, como que foi essa semana no curso também? É, vou dar uma palavra inicial aqui e já passar a palavra para a Laura. A gente vai ter um dia, uma noite, depende, né? Temos vários horários aí no curso. Vai, vamos ter momentos... É, animados aqui com, com a presença não não só da Laura que já está aqui como também da Lube e do Luiz que vão entrar seis e meia e a proposta é a gente usar esses 30 minutos iniciais para falar do para Laura falar do desafio e do módulo de visualização de dados e em seguida é, de seis e meia e sete meia a gente fazer um, um bate-papo um debate com a Lúbia e o Luiz do INPE sobre os dados de desmatamento no Brasil, Terra-Brasilis, Prodes, Deter, é, e tudo isso que vocês já viram nos vídeos do curso. É, talvez tenham mais dúvidas né, na parte de visualização de dados, ou talvez até na desmatamento, do que a gente consiga abordar em uma hora e meia. É, se ficarem faltando, se tiverem questões que não conseguimos cobrir nesse período, nessa aula, a gente pede para vocês mandarem no chat, tentarem ser o mais descritivo possíveis nos pedidos de ajuda. Então, se deu um erro, tenta descrever ao máximo qual o erro, o que não funcionou, o que você tentou, porque isso ajuda a gente a ajudar vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas aqui, acho que já, já temos um número razoável de pessoas já entrou participando aqui. É, vou passar a palavra para Laura, agradecer, Laura, sua participação no curso. É, ficamos muito animados aí com todas essas contribuições e possibilidades que você mostrou na, na, na área de visualização de dados espaciais. E é com você, obrigado pela participação. Obrigada. Então, gente, vai, vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque como vocês podem ver... Eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque, se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, ou eu falar errado, podem me lembrar no chat, podem me pedir para repetir, que eu, eu posso repetir mais devagar, qualquer coisa. Um, obrigada, Giovanna! É, Bem-vindo a todos! Espero que vocês tenham gostado das aulas que mostraram um pouco sobre as ferramentas de visualização. Essa é a minha grande paixão, né? Fazer essas visualizações interativas. Não são mapas, mas também gráficos infografias. Então, no futuro, se tiverem dúvidas sobre isso, em um formato mais geral, podem conversar comigo. É, eu percebi, pelos comentários de vocês no chat do curso, que vários de vocês conseguiram fazer uma visualização com Flourish. Isso me deixou bem feliz porque eu também gosto muito do Flourish e acho que é uma coisa intuitiva para usar, né? não é tão difícil para um, uma pessoa que vai começando com visualização utilizar essa ferramenta. Então eu estou pensando que eu vou fazer uma demonstração para vocês de como fazer esse desafio, como fazer essa visualização com o Flourish, mas eu vou conversar um pouquinho sobre o Mapbox também, porque as duas ferramentas são diferentes e tem seus prós e contras. né? Então, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar para vocês alguns da, dos assuntos que só dá para fazer no Mapbox e depois vamos ir para o Flourish. Um momentinho só. Então, aqui eu tenho um mapa, que é o mesmo que eu construí para aula, dos fogos e os focos de calor. E por cima dele, tem, temos aqui um mapa completo de desmatamento acumulado nos estados da Amazônia Legal. E eu só queria mostrar para vocês como numa box dá para ter várias camadas. Eu poderia adicionar mais cinco camadas se eu quisesse nesse mapa sozinho. E não tem nenhum limite para isso. Eu posso adicionar também componentes de visualização, como esse mapa coropleto, por exemplo. E tem outros tipos de, de componentes que podemos editar, que nem os, os nomes das ruas. Ah, que cor que fica, cada elemento do mapa, o nome dos países, esse tipo de coisa, é bem personalizado o serviço que dá o Mapbox. E dá também para mexer em 3D, né? Essa é uma coisa que o Flourish não tem. Então, eu só queria mostrar para vocês como, às vezes, o Mapbox pode dar para a gente ah, outro tipo de mapa. Porém, não temos a opção aqui de adicionar uma legenda de um jeito fácil. Se quisermos adicionar uma legenda, ou se quisermos adicionar alguma coisa para dar clique e abrir de um jeito interativo, por exemplo, fazer clique no Pará e mostrar os quilômetros desmatados, não iria dar, a não ser que a gente começasse a mexer no código. Né? Então, só queria demonstrar isso. É, Renato diz, gostaria de aprender como faz aquele mapa com hexágonos a partir de pontos. É, eu talvez vou colocar alguma coisa no chat depois, porque seria uma questão um pouco elaborada, mas dá para fazer no Flourish também. Então, o que eu gostaria de fazer é baixar os dados do Terra Brasilis mexer um pouquinho, um pouquinho no QGIS para preparar eles para ser utilizados no Flourish e fazer um mapa que vai ser bastante parecido com esse aqui, o mapa oficial do Terra Brasilis, que está mostrando, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, que está mostrando o desmatamento acumulado em cada estado da Amazônia, bem parecido com aquele que eu mostrei agora, no Mapbox, né? Só que esse aqui tem a legenda e dá para fazer clique e ver o número dos quilômetros desmatados. Então vamos tentar fazer isso com o Flush. Vou fazer uma pausa só para ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não estou perdendo a pergunta aqui. Por enquanto não. Tá, tá tá bom. A última feira dos hexágonos. É tá bom. Vou continuar então. Então, vocês já conhecem a plataforma de Terra Brasilis, que foi demonstrada nas aulas anteriores nas, das minhas. Temos desmatamento um, do sistema PRODES, já dividi, dividido por estado. Então, o interessante desses dados é que se a gente baixar os incrementos de desmatamento acumulados por estado, esses dados só vão estar disponíveis em formato CSV, ou seja, esses não são dados geográficos, são dados de planilha um, que não tem informação geográfica. Então eu até já baixei eles e se eu abrir eles na ferramenta de planilha que você quiser, qualquer ferramenta de planilha, vocês vão ver... Ah, vocês não estão vendo minha ferramenta de planilha, né? Vou compartilhar toda a minha tela. Se vocês baixar esses dados de CSV e abrir, vão ver que não tem informação geográfica. Só tem os números de quilômetros quadrados de área desmatada e o nome do estado. Sei que isso é um pouquinho pequenininho. Mas é isso. Então o que estamos precisando aqui para fazer o um mapa é essa informação geográfica. Se procurarmos no, no internet, assim, um, estados do Brasil, municípios do Brasil, vão estar disponíveis várias uh, bases de dados em formato geográfico, que nem shapefile, geojson, esses formatos que vocês já conheceram nos trabalhos dessa, dessas aulas. Então, por exemplo, no mesmo Terra Brasilis, temos os limites dos municípios da Amazônia e os limites dos estados da Amazônia proporcionados para a gente. Então, se vocês entrarem nessa página, vou colocar no chat, de download, vão conseguir ver que se formos para a Amazônia Legal tem a opção de baixar, oh, eu fiquei longe demais, de baixar os estados como shapefile. Eu estou vendo agora que essa página ficou traduzida para o inglês para mim. Desculpa, vou mudar aqui. Download. Talvez aqui eu coloquei no chat também em inglês. Aqui. Agora foi. Esse aqui. Estados da Amazônia Legal Shapefile. É esse que a gente quer. Eu já fiz download desse ativo para gente. E eu já fiz download desses números incrementos de desmatamento acumulado em formato CSV. Mas se a gente for para Flourish agora, não iríamos conseguir fazer o um mapa. Temos que unir, juntar esses dois bases de dados, que é estranho falar base de dados quando é tão pequenininho, né? Mas é isso, estamos juntando duas planilhas em uma só. Então vou entrar no QGIS e eu vou adicionar esses dados como camadas. Vou adicionar uma camada de texto delimitado, que vai ser aquele artigo de desmatamento por estado. Se eu conseguir achar nos meus downloads. Aqui. Ele deve ter um nome parecido com esse, Terra Brasilis, Amazônia, alguma coisa assim. Aí, é importante falar que não tem geometria e adicionar. Não aparece nada no meu mapa, porque não tem geometria, não tem geografia, isso é normal. Agora eu vou adicionar outra camada vetorial dessa vez, e eu vou colocar meus estados da Amazônia aqui no mapa. Vou adicionar e fechar. Agora estou vendo todos os estados, e se eu abrir os atributos... Eu posso ver o nome do estado, a região, etc. Mas não posso ver o desmatamento, porque ainda não fizemos a união. Então eu vou fazer essa união agora, entrando na parte de propriedades. Aí é possível que vocês estão vendo simbologia, se estiverem mex... qualquer coisa que estiveram mexendo da última vez que usaram QGIS, vai abrir. Mas nas opções à esquerda deve ter uma opção que diz uniões. Aí, na janela de uniões, eu vou adicionar uma nova união. A camada já está selecionada, a camada de terra Brasilis. Então, eu só preciso falar que eu quero... Opa, parece que as variáveis não estão uh, separadas. Deixa eu ver só. Vou cancelar e vou entrar na tabela de atributos aqui, só para verificar. Então, parece que... Ele juntou o nome do estado e a área desmatada, por alguma razão. Não sei por que, isso não estava acontecendo Acho que antes. foi o, o quando importou, talvez tem que trocar o separador de colunas. Foi, quando de foi isso. Muito obrigada, foi isso. Vou adicionar a camada de novo. Aqui. Isso é bom porque vocês podem ver o tipo de problema que pode surgir com vocês também. Sem geometria, tudo bem. É, delimitadores personalizados. Queremos que o delimitador seja ponto e vírgula. Pronto. Agora parece que tudo está certo. Vou fechar. E agora podemos fazer união. Normal. Não aconteceu nada. Vou adicionar uma nova união. Agora eu posso selecionar o campo de UF, do nome do estado, e juntar com o nome do estado dos dados geográficos que eu já tenho. Aí eu posso dar um clique em OK, aplicar, e fechar. Parece que não aconteceu nada, mas se eu abrir a tabela de atributos, agora eu consigo ver o desmatamento aqui numa nova coluna. Tem alguns estados que não estão representados, deve ser porque a definição de estados da Amazônia Legal não ficou do mesmo jeito nessas duas bases de dados, ou esse aqui tem mais estados, não tem problema. Vocês vão ver que não dá para editar essa camada, porque a União está bloqueando a gente para editar, não, não tem jeito. Então, primeiro, vamos exportar essa camada, e salvar o, uh, baixar ela como camada de GeoJSON, só para facilitar a nossa vida. Aí vocês podem dar qualquer nome que quiser para essa camada. Eu vou falar desmatamento, Amazônia. E eu vou adicionar o artigo salvo ao mapa. Pronto. Agora temos um mapa de outra cor, sabemos que é o um novo mapa que baixamos e agora dá para editar essa tabela de atributos. Então vou um, ligar o modo de edição e agora eu posso tirar qualquer estado que não tiver informação de desmatamento. Quando vocês estiverem fazendo seus projetos seria bem... Importante entender por que, quais estados estão colocando, mas para esse propósito vamos só deixar os estados que têm a informação relevante aqui. Só para esse exemplo. Aí eu vou salvar as alterações. Agora só falta fazer mais uma coisa. Isso é comunicar ao artigo de dados que esses dados de desmatamento são números. Porque a gente sabe que são números, mas pode ter algum sistema, como o Flourish, que não reconhece eles como números ou pensa que são palavras. Às vezes acontece. Então, um jeito bem fácil de ter certeza que vai funcionar, que vai dar certo, é abrindo a calculadora de campo e criando um novo campo que seja bem claro, que é um número decimal. Então, vou mostrar mais uma vez. Eu estou na tabela de atributos. Eu entrei aqui num botãozinho que diz abrir calculadora de campo. Já dentro do, da calculadora de campo eu vou criar um novo campo e falar que é tipo número decimal. E finalmente eu vou convertir nosso campo existente em número decimal, entrando em campos e valores e selecionando aqui terra Brasilis, porque esse campo é a área em quilômetros desmatada. Aí. Tudo bem? Ele não quer fazer isso. Por quê? Ah, porque eu não coloquei o um nome do campo. Importante, né? Colocar um nome para meu campo novo. Desmatamento. E pronto. Ele vai demorar um momentinho. E agora. Parece que ele está interpretando os números de um jeito americano, vocês <risos> estão vendo? Ele está colocando o ponto decimal e trocando o ponto decimal com a vírgula. Então tem dois jeitos de fazer isso, tem boa noite para quem estiver entrando. Um podemos manualmente trocar isso, ou podemos trocar o sistema de números do QGIS, porque estou lembrando agora que meu QGIS está com sistema numérico americano. Mas, por enquanto, eu vou trocar manualmente, porque temos poucas, poucos números aqui, vai ser rapidinho. Então, vou trocar manualmente para o sistema americano, mas se tiver muitos dados, isso seria impossível, e eu iria recomendar para vocês trocar no sistema do QGIS, para ele detectar automaticamente o formato desses números. Aí vamos fazer a mesma coisa. E vocês vão ver que a parte do Flourish vai ser a mais rápida. O que demora mais tempo em qualquer projeto que eu faço é editar os dados e deixar eles certinhos para visualização. E analisar eles também. Isso demora mais do que qualquer método de visualização. Eu vou fazer isso mais uma vez. Desta vez vou atualizar o campo existente. Ou oh, bom, ele não quer deixar eu colocar ele como um número inteiro. Tudo bem, vamos criar um novo campo de novo. Desmatamento dois. Campos e valores, Terra Brasilis. Pronto. Ah. Sempre acontece alguma coisa na demonstração, né? Ele não está feliz comigo. É bem possível que eu falei que não era decimal. Vamos fazer isso aqui. Vamos excluir os campos que a gente fez. Vamos fazer mais uma vez. Última vez vai funcionar. Desmatamento. Criar um novo campo. Número decimal. É <risos> importante. E os dados. Do Terra Brasília aqui. Agora foi! E podemos salvar nossas alterações e sair do modo de editar nossa camada. Pronto, agora temos os dados no formato que precisamos para visualizar. Eu espero que isso seja útil para quem tem dados em formato de CSV e quem co quer convertir em formato geográfico, seria o mesmo procedimento. Agora, só para ter certeza que está tudo certo, vou exportar essa camada de novo, com um novo nome, só para eu saber que essa é a nossa camada que queremos. Então, vou falar desmatamento, camada para Flourish e salvar. E eu vou salvar como GeoJSON. Ok? Agora vamos entrar no Flourish finalmente. Depois de tudo isso, vou entrar na página do Flourish, que vocês já devem ter sua conta aqui, fazer uma nova visualização. E aqui vocês conseguem usar qualquer artigo de GeoJSON para fazer um mapa. Então, podem fazer um mapa de municípios do Brasil, de cidades do Brasil, qual, qualquer coisa que estiver em formato GeoJSON, utilizando esse, essa opção de Blank. Mas já que nessa vez estamos falando de, de estados do Brasil, podemos também selecionar estados do Brasil. Também dá certo. Então, vou selecionar dessa vez estados do Brasil, mas também podem selecionar Blank. Se vocês... Primeiro, a primeira coisa é sempre dar um nome para a nossa visualização. Desmatamento em estados da Amazônia, por ser. Se entrar para ver os dados, podemos ver que temos todos os estados do Brasil, a população dos capitais dos estados e não tem nenhuma linha. Então no Flourish tem a, limite, a limitação dessas... Três camadas. Não dá para colocar mais de três camadas no nosso mapa. E só dá para colocar três camadas que sejam polígonos, pontos e linhas. Não dá para colocar duas camadas de polígonos ou duas camadas de pontos. Isso só daria para fazer no Mapbox. Esse é um caso onde o Flourish não faz tudo que o Mapbox fez. Mas para nossos propósitos, para fazer um mapa coropleto do desmatamento, só precisamos de polígonos mesmo. Então eu vou até tirar os pontos do mapa, uh, apagando as colunas que estão sendo utilizadas para visualizar os pontos. Nem preciso tirar os dados, só apagar as colunas aqui que já tira do mapa. E na parte de regiões aqui, vamos fazer upload dos nossos dados que preparamos agora. Que sei, eu sei que são certos porque diz aqui, desmatamento camada para flourish, né? E eu vou abrir. Eu vou importar publicamente e eu vou selecionar as colunas. A geometria, vocês conseguem ver que é a coluna A. E eles até colocam um, um pequeno estado aqui para você ver. O nome do estado está certo, é a coluna B, mas o valor não é a coluna C. É a coluna, nesse caso, F de desmatamento. Esse vai ser a coluna que vai ser o valor ou a cor do estado. Então se eu volto aqui, já temos um mapa bastante bom para os três minutos que demorou em fazer ele, né? Dá para fazer clique e ver o desmatamento de cada estado e já temos um coropleto gerado automaticamente pelo Flourish. Mas ele está nessa cor azul, né? Provavelmente a gente iria querer alguma coisa mais de alerta, de vermelho, por exemplo. Podemos fazer isso aqui entrando na camada de regiões. E as cores aqui estão, por enquanto, blue, ou seja, azul. E entrando em vermelho, por exemplo, já fica um pouquinho mais apropriado. E podem fazer todas as mesmas coisas que vocês vieram para a visualização na aula, né? Colocar um título. É bem importante. Vou colocar desmatamento dos dados da Amazônia. Colocar uma fonte dos dados, né? Que por enquanto a fonte está como IGBE, mas não está certo. Queremos colocar a fonte como IMP E copiar o link do Terra Brasilis para incluir ele no nosso mapa. E podemos até trocar para português e colocar fonte. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Agora a fonte está certa. E agora aqui dá para pesquisar, por exemplo, um dos estados que temos, mas como temos poucos estados, na verdade, não precisamos desse, dessa parte de pesquisa. Podemos tirar, aqui onde está falando search box, é só tirar o search e já fica melhor. Agora, seria importante a gente clarificar que são quilômetros quadrados e, se isso é para um público brasileiro, queremos trocar de novo a vírgula e o ponto para que seja formato numérico do Brasil, né? Isso também é bem fácil de fazer. Aqui, tem uma opção que diz estilo de número. Aí no formato do número é só escolher o formato que vocês conhecem, onde a vírgula e o ponto estão ao inverso do que estão agora. E aí automaticamente ele já muda. Rapidinho, porque só temos quatro minutos, vou mostrar como colocar os quilômetros quadrados que vai ser na parte de pop up. Aqui no pop up, você pode trocar para qualquer conteúdo. E qualquer uh, variável que você quer usar, é só colocar o nome dessa variável em esse formato aqui, que na verdade eu não sei como que fala esse, esse símbolo que eu vou colocar no chat. Aqui seria o nome da variável, chave, isso seria dobre chave em cada cada lado. Então, no caso, eu quero colocar o nome do estado e no corpo do pop-up vou querer colocar desmatamento ou incrementos de desmatamento para ser mais claro, né? Incrementos de desmatamento acumulados. e aí eu posso colocar desmatamento e quilômetros quadrados. Outro outro problema que o Flourish tem é que ele não deixa você faz o um, subescrito. Sobrescrito, acho que é isso, né? Que o 2, na verdade, no quilômetro quadrado deve ficar para cima. Ele não deixa você fazer isso. Então, no caso seria fazer um mapa no box, se isso for muito importante, mas o resto está tudo certo, está legal, e temos um mapa funcional aqui, já daria para comunicar muitas coisas com esse mapa e colocar isso na nossa matéria, exportando e publicando do mesmo jeito que vocês já conhecem. E dá para fazer embed, dá para compartilhar o link e tudo mais, então eu recomendo que vocês tentem... Ou fazer o seu próprio desafio desse jeito, ou copiar esse desafio que eu acabei de mostrar agora. Vou até colocar o um link público aqui para vocês verem. E temos dois minutos antes de começar a próxima parte da aula. Então, vocês têm alguma pergunta sobre Flourish, ou sobre tudo que eu fiz agora, de um jeito... Muito rápido. Teve uma pergunta da, da Larissa, que mandou aqui no Pergunta e Resposta, que eu acho que talvez você já tenha abordado um pouco quando você falou aí das possibilidades de camada do Flores, mas a, a pergunta dela me parece mais geral, que é a seguinte. É, é possível dispor em um mesmo mapa dois diferentes tipos de dados, é, fazendo uma boa legendagem, ou não é recomendado e seria mais interessante construir mapas para cada dado? Na minha opinião, vai ter diferentes opiniões entre diferentes especialistas de visualização, mas na minha opinião, é, não tem nenhum problema em colocar até mais de duas camadas de dados no mesmo mapa, se tiver a boa legendagem. Então, eu até fiz um projeto com, acho que, quatro ou cinco camadas de dados no mesmo mapa, e com o Mapbox dá para ligar e desligar algumas camadas, então dá para o leitor... Um, simplificar mais se só tiver interesse em uma camada. Mas se tiver uma legenda boa, não tem problema, pode colocar mais dados. É só ter certeza que visualmente não fica muito cheio. Se você tiver aquele instinto de ver o um mapa e ele fica bom e parece que claro para ler, então não deve ter nenhum problema. Legal. Gente, é, bom, o tema de visualização de dados daria para fazer cursos e cursos né, sobre produção de mapas e tudo mais. É, a gente pode pensar aí outras oportunidades de voltar nesse tema e reforçar que temos o chat, então mandem lá, continuem mandando. Já teve pessoas compartilhando trabalhos bem legais, é, usando esses conhecimentos que a gente mostrou para fazer abordagens Sobre territórios específicos, podem mandar lá no chat, mandar dúvidas também, que a gente continua a conversa lá. Agora a gente vai expandir, eu já vi que está que aqui já no, no, na chamada também a Lúbia e o Luiz, queria dar boas-vindas a eles, cadê? A Lúbia está aqui. Oi, Lúbia, oi, Luiz. É... Bom, só queria dar, dar um, em nome assim, da Escola de Dados, novamente é, dizer que é uma, uma honra e um prazer muito grande ter a colaboração de vocês é, na, na construção do curso e ter essa disponibilidade de diálogo com, com o pessoal, com as pessoas que estão participando. E muito obrigado pela presença. É, eu acho que o pessoal deve ter questões também sobre os dados de desmatamento, do INPE, as coisas que a gente viu no curso. E fiquem à vontade aí para mandar no chat. E, bom, eu vou ficar aqui acompanhando, também lendo eventualmente as perguntas, mas só queria dar esse, esse, esse salve e essas saudações para vocês. Boa noite, Lúbia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Adriano. Boa noite, Adriano. Prazer revê-lo. Estamos aí. Bom, pessoal, eu vou... Laura vai continuar conversando, é, a gente vai seguindo aqui pelo chat também. É com vocês, é, mandem as dúvidas, mandem as questões e vamos conversando. Obrigada. É um prazer conhecer vocês. Eu não sei se o Adriano já falou alguma coisa, mas eu sou Laura Kurtzberg, eu sou professora de jornalismo, e especialista em visualização de dados, e aprecio muito o trabalho de vocês. É, então, eu tenho algumas perguntas para começar a conversar, mas eu vou dar prioridade para as perguntas dos participantes aqui. Então, já temos uma primeira pergunta aqui da Beatriz, que quer saber pelo que... Pelo que eu entendi, a divulgação dos dados do PRODES é anual e feita no fim do ano, mas a colheita dos dados é até fim de julho daquele ano. Por que existe esse intervalo de tempo entre julho e dezembro? Isso é prejudicial para a transparência ou não? Como é que a gente faz, Lúbia? Eu, eu... Vamos fazer um jogralzinho aqui. Bom. É... Eu... é... Não, é, é, tem, é, é separar duas coisas, é, realmente. A, a coleta das imagens, ela respeita o, a, o período seco na Amazônia Legal, que é no meio do ano, que é porque é o período seco que é quando você abre a possibilidade de conseguir imagens sem nuvens. Então, a, as imagens, por isso que nós falamos que as imagens são sempre entre agosto de um ano e o agosto do, do ano seguinte. O delay de quatro meses, que na verdade não é um delay, nada mais é do que o tempo para processar os dados. Então, nós esperamos ter, é, chegar próximo a julho, agosto, né, coletamos as imagens e demoramos aproximadamente quatro meses para confeccionar é, a primeira, o que a gente chama da estimativa que foi o que foi lançado em dezembro do ano passado. Ela é uma, é uma taxa estimada, porque ela não contempla todas as 220 cenas é, para a Amazônia Legal. Esse ano acho que foi da ordem de cento e poucas cenas. Né? É, o, a partir de dezembro o, pro, o projeto continua, as pessoas continuam trabalhando, e é, agora, por coincidência, eu acho que amanhã, vai ser divulgado então uma uma segunda estima, aí não é mais uma estimativa, é o que a gente chama da consolidação dos dados. Então o PRODES 2020 consolidado vai ser divulgado amanhã. Normalmente é uma é uma é uma, uma notícia que não ganha muito muita repercussão porque o grosso do dado, o impacto do dado dado já foi dado em dezembro. Esse aí é só um pequeno ajuste fino. E, e a variação não, não não vai ser muito grande, nunca é muito grande, 3%, 2%, pode ser para mais, pode ser para menos, né, por conta da metodologia que a gente utiliza, mas é assim que funciona. Amanhã vai ser divulgado, se eu não me engano. É, eu, eu só queria complementar que aquela questão que é isso é parte da metodologia, né? a metodologia ela prevê esse período de aquisição de dados e o período de divulgação dos dados. Mas também a gente precisa lembrar que o PRODES, né, nós estamos falando do PRODES, o PRODES é um inventário anual. Né? Então, o dado final do PRODES realmente é esse inventário completo por toda a Amazônia e, portanto, ele tem que ser visto, revisto, auditado, a taxa tem que ser calculada. Então, tem todo um processamento aí que leva a esse período é, para ser divulgado, né? então obtém essas imagens na estação seca, fácil processamento, auditoria, a preparação do lançamento do dado, e etc., e aí ele, gera, aí ele é divulgado. No passado, né, isso demorava muito, muito mais, né, Maurano? Era só no outro ano, então nós estamos sempre buscando é, fazer de maneira mais eficiente para aproximar, né, para trazer para o ano é, mais perto, já dentro do ano, a taxa consolidada. Mas é, só queria que vocês lembrassem isso, né, que no caso do dado do PRODES, ele é um inventário, ele não é um dado de alerta imediato. Né? Ela é aquela passada é, do ano para calcular a taxa. Só um, um, um pequeno é, complemento, Laura. É Isso que a gente falou se refere à PRODES Amazônia no pró-de Cerrado não é assim, no pró-de Cerrado, em dezembro, nós divulgamos todo o dado, referente a... não, então não tem essa divisão entre é, estimativa e, e consolidação. Como são menos cenas, 118 cenas, nós conseguimos fazer é, em quatro meses. Então, o Cerrado é divulgado somente uma vez por ano, o pró em duas. Obrigada. Acho que essa pergunta vocês, de algum jeito, já responderam, mas a Ellen perguntou qual é a diferença, Opa, acho que acho que não foi a Ellen, acho que desapareceu a pergunta. <risos> um, vou, vou continuar para a pergunta seguinte, Paulo perguntou, um, não ficou claro para mim a diferença entre incremento e taxa de desmatamento, poderiam explicar novamente, por favor? Sim, eu vou tentar explicar e o, e o Maurano é, depois complementa. É, veja, o, a detecção do desmatamento anual, ele é uma diferença, na verdade ele faz uma mudança, né, então se eu pudesse, ele, eu olho numa mesma data neste ano e no ano anterior naquela mesma data e comparo a diferença. O problema é que no mundo ideal, vamos dizer assim, né, no mundo, é, no mundo não, não real... Eu, gost... Eu poderia ter uma super imagem que cobrisse toda a Amazônia naquele dia, no ano seguinte também a mesma imagem, do mesmo sensor, com as mesmas características da Amazônia inteira naquele dia, mesmo dia do ano seguinte, sem nenhuma nuvem, sem nada. Isso é irreal, isso não existe. O processo de aquisição da imagem, o pro... como, sens... como satélites funcionam, né? vocês já devem ter visto, que ele tem uma órbita, um tempo de revisita, tem a cobertura de nuvens. Então, eu não tenho para toda a Amazônia a mesma imagem em anos consecutivos, na mesma data, sem nenhuma nuvem. Então, o que a gente faz? A gente vai por cena, cenas mais próximas, então pega esse, essa data base e observa a imagem mais próxima, sem nuvem, né? para que eu tenha... Essa essa diferença e calcula o incremento agora para eu dizer que esse incremento soma deles vira o incremento do ano para toda a Amazônia aí a gente faz um cálculo que é a taxa a taxa então é como se fosse um índice né um índice de preço um índice de é, de aumento ou diminuição de alguma coisa então, ela é estimada a partir disso. A gente usa os incrementos como entrada para fazer a estimativa como se aquelas duas e todas as imagens que nós analisamos foram da mesma data, nos, mesmo no ano em dois anos consecutivos, e ainda também levamos em consideração que, mesmo olhando várias imagens, mesmo olhando essa diferença de datas, pode haver algum pedacinho que ainda estava coberto por nuvens. Então, nós precisamos considerar aquele pedacinho também, porque vai que eu não vejo esse pedacinho nesse ano, não vejo no ano que vem, não vejo no outro ano, aí no quarto ano eu vejo e está desmatado. Mas será que foi naquele ano ou será que foi três anos atrás? Que faz três anos que eu não vejo aquela área. Então, a metodologia da taxa, né? ela... Leve em consideração essas características. Agora, de novo, ela vem sendo feita da mesma forma, metodologicamente, desde o início dos tempos. Então, a taxa é coerente. É, do, desde sempre, ela foi feita de outro, desse, desse jeito. E hoje em dia, é, é até difícil para a gente, por exemplo, eliminar a taxa, porque o valor dela está na série histórica. Já no Cerrado, por exemplo, não tem taxa. Ali é a soma dos incrementos. Você já está sabendo que pode ter algum lugar que não foi visto, mas é mais difícil, né, morando pelas condições do bioma mesmo. Mas não é o índice, é a soma dos incrementos. No caso da taxa, ela é um índice, é, um, é uma estimada. Se você somar todos os incrementos, você não vai ter, a, não vai dar o valor da taxa, porque ela fez todos esses ajustes. Mas, no entanto, é, quando eu falo isso, vocês podem desconfiar da taxa. Vamos dizer, mas não é isso, porque fixem nisso, que a metodologia de cálculo é a mesma desde sempre. Então, se, se, se é, o, a série histórica é coerente, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a forma como ela é calculada é pública, ela está lá descrita na metodologia. Terceira coisa, o mapa dos incrementos também é público. Então, você também, se você quiser trabalhar somente com os incrementos, você pode, né? não vocês, mas eu digo os pesquisadores, etc. E cada incremento, ele diz qual foi a, a data da imagem que aquele incremento foi mapeado. Então, o processo todo é todo transparente, né? é, mas a taxa de desmatamento na Amazônia é um dado, na época que, que tem um histórico, que ele é dessa forma, e a série temporal é o valor, é, é o valor dele também é nessa coerência temporal desde há 30 anos. Císsimo se Maurano pode complementar algo? Não, tá, é, é perfeito. Essa é, essa é, a grosso modo, o, a diferença entre taxa e incremento. Lembrando bem que a Lúbia é, não, não, não deixou passar que no Cerrado, quando a gente começou o Cerrado não existia série histórica a ser respeitada, então a gente definiu que não existiria taxa para o cerrado. A taxa do cerrado é a soma do incremento. No PRODES, quando é, começou em 88, então essa questão da taxa ficou enraizada e a gente não pode mexer. O que nós estamos prevendo para esse ano, até para, aí aproveito e respondo uma pergunta aqui do, do PRODES para os outros biomas, é que é, o Prodes é a Amazônia Legal. Depois entrou o Prodes Cerrado e agora está entrando Prodes para os outros biomas. Então ficou um overlap entre Amazônia Legal e bioma Cerrado. Existe uma sobreposição de áreas nesses, né, principalmente no Mato Grosso. Né? Uma boa área do Mato Grosso ela conta como Amazônia Legal e conta como como bioma Amazônia. Então nós esse ano nós resolvemos é, parar de divulgar a taxa é, para a Amazônia Legal, nós vamos fazer um recorte para o bioma, né? separando direito, e estamos fazendo um esforço bastante grande para recuperar a, o, o que seria a taxa da Amazônia Legal pelo menos desde 2003 até 2021. Então, né? para recompor um pedaço da série histórica. O pedaço de 88 até 2003, a gente não tem mais os mapas, esses mapas, a metodologia não permitiu a reconstrução desse mapa, a gente vai ter que calcular, é, provavelmente, por algum método estatístico, só para não perder esse pedaço da série. Mas eu imagino que em dezembro a gente consiga cumprir essa meta e abandonar a PRODES Amazônia Legal e passar a tratar a PRODES Bioma Amazônia mas informando, pelo menos até 2003, que nós temos os mapas, é, a, a, uma taxa. Já daria um bom, quase 20 anos de taxa para comparações, acho que dá um, vai dar um resultado, dá para dá encarar, né? não vai perder muita coisa, não. Muito obrigado pelas respostas. Achei a pergunta da Ellen que uh, pode ser um pouco ah, parecido com pessoas que estão perguntando por outros tipos de dados. Ellen quer saber ah, se é possível acompanhar em alguma base dados sobre regeneração de vegetação, e Larissa comentou, ah, ou então seria possível fazer o acompanhamento da regeneração pelo PRODES de alguma área que sabemos estar em recuperação. Ok, vamos, vamos fazer uma, uma, um jogralzinho de novo aqui. É... É, o Prodes, como Lúbia disse, ele o conceito inicial dele é um inventário de perda de floresta primária, ou seja, a, a então é feita uma remoção dessa dessa floresta, ela ela teria que ser a floresta vamos dizer assim nativa, a floresta original, a cobertura original, é, e isso é contabilizado e nunca mais é observado novamente essa área. Por quê? Para evitar a dupla contagem nesse inventário nesse inventário da, da, da perda da floresta primária. É, é, o que aconteceu é que a, a floresta secundária ou a regeneração, como queiram, ela é um processo, né? as pessoas desmatam, abandonam, é, fica anos, às vezes, décadas, às vezes, cinco anos depois, corta de novo, abandona de novo, então é um, é um processo um tanto quanto dinâmico. E isso é tratado... Num, num segundo projeto do INPE ou num terceiro, né, além do DETER, chamado TerraClass. Então, o TerraClass, ele parte dos dados que aonde o, o INPE já informou como desmatamento, então são dados do PRODES onde sofreu então a remoção da cobertura primária e ele identifica o classes de uso daquela da, daquela terra, Então pode ser uma pode ter virado uma pastagem, pode ter virado uma agricultura, pode ter sido abandonada, pode ter se transformado numa área urbana ou que seja. Então, uma dessas classes do Terraclass é a vegetação secundária, né, que é essa regeneração e que ela aponta para algo em torno de 22 a 24% de tudo que o Prodes já falou que foi desmatado, que está próximo aí a 800 mil quilômetros quadrados. É, da faixa de 20, 20 24% está em algum processo de regeneração. Não que ele não vai sofrer nenhum desmate de novo, não, porque essa essa dinâmica não é monitorada, mas tem um estoque grande aí de coisa sendo sendo regenerado e precisa ser informada para você contabilizar na hora dos, do, do, do, das emissões de carbono, essas coisas. É, é importante você conhecer essa dinâmica. Então, ela não faz parte do PRODES, ela faz parte de um outro projeto, que também é do INPE, junto com a Embrapa, tem site, tem dado público. Ele tem um problema de defasagem temporal, ele sofreu contingenciamento de recursos ao longo dos anos. Ele está parado em 2014, mas já conseguimos recursos para chegar mais perto com esse dado. Lúbia, se quiser adicionar... Não, não, acho que o Maurano falou, tá, tá correto, é, não tenho nada a acrescentar, muito, não. Tá, é, temos uma pergunta aqui para clarificar essa diferença entre bioma Amazônia e Amazônia legal. Se a partir desse ano o PRODES de 2021 vai ser só bioma Amazônia e não vai ter mais Amazônia legal, mas, nesse ano, vocês já vão conseguir trazer os dados anteriores do bioma ou vamos perder a série histórica? É, não vai, Mauro. Não vai perder a, a série histórica daquilo que o INPE tem, que o INPE conseguiu recuperar é, da, da, do, do, do processo do PRODES, o PRODES começa com um processo totalmente analógico, feito em papel, né? interpretação visual em, em, em pranchas de papel, de 1 para 250 mil. Isso era digitalizado manualmente. Então, isso foi de 88 até 2000, foi feito assim. Em 2000, a gente abandonou esse processo e passamos a fazer é, digitalmente com imagens é, processadas em computador. Mas os mapas que eram em papel, eles, foram, eles não, não, não tiveram condição de ser recuperado Então, é como se na parte do mapa, nós zeramos o jogo em 2000 e começamos de novo. Então, nós temos a parte numérica da taxa de 88 até 2020, certo? Mas os mapas nós só temos de 2000 em diante. Né? Temos iniciativa de fazer um PRODES pretérito, é, já tem alguma coisa até pronta, não está publicada, mas, então, é, de 2000 em diante, nada vai ser perdido em relação a mapa nesse recorte que vai ser feito para o bioma Amazônia. É, a dificuldade que nós vamos encontrar é calcular o que, seria, o que teria sido a taxa do bioma Amazônia sem ter o um mapa, porque o mapa foi perdido. Aí que está o onde a gente está debatendo, nesse né, né, já tem alguns meses que a gente está com, com essa batata quente para resolver. Obrigada. Temos uma pergunta para a Lúbia aqui, uh, sobre como extrair dados para um dia específico, mas que seja um dado mais consolidado, ou seja, que não seja o DETER. Uh, por exemplo, comparar o dia 22 de agosto de 2019 com a mesma data em 2020. Qual é o melhor caminho? Ou será possível esse recorte temporal no próprio PRODES? Não, o, no PRODIS não. O PRODES significa o desmatamento, aconteceu nesse tempo aqui, e o incremento foi mapeado na cena disponível, mas ainda na porção da cena é, analisável, sem cobertura de nuvem, por exemplo. Então, no PRODES não tem como você escolher um dia específico. O mais próximo de você trabalhar em dias específicos são os dados do DT. Né? Eu costumo dizer que a diferença entre o PRODES, assim, é, a, a, simplificando né, a diferença entre o PRODES e o DT, eu, eu, eu guardei, né, quando comecei a trabalhar com isso, pensando dessa forma. No PRODES... O que manda é o espaço. Eu preciso achar imagens que recobram todo aquele espaço. No DT, o que manda é a imagem. Tem imagem hoje? Aonde quer que ela esteja, eu vou lá e olho. Tem amanhã, no outro lugar, outro pedacinho, eu vou lá e olho. No, na integral de todos esses dias, eu vou olhar toda a área no ano. Então, essa é a questão, né? Se você está interessado em dados diários, você tem que olhar o DT. Porque a gente tem a tendência de achar que satélite é como a gente vê em filme de ficção. Né? Que ele aponta para lá, ele olha com todo detalhe na área que você quer. E não é assim. Né? A aquisição de dados de, de satélites orbitais, dessas órbitas polares, ela é sistemática. Ele roda em volta da Terra enquanto a Terra gira. Então, é, não tem, não, é, eu não, não, é uma câmera. Isso que eu queria dizer. Acho que essa, é, ela não é uma câmera de vigilância. É um objeto orbitando e quando ele passa em cima de uma área ele fotografa. Ele vai passar de novo em cima dessa área depois que ele der a volta lá atrás da Terra e a Terra girou de novo. Então esse processo de aquisição é que que faz com que se você quer recobrir uma área muito grande, muito grande, diariamente, você precisa ter, ou você perde coisa, ou custa muita coisa. Ou você perde detalhe, por exemplo, quando a gente olha as imagens daqueles satélites meteorológicos de previsão de tempo, que está lá em cima, já é estacionário, você vê a América do Sul inteira, mas você não vê detalhe. Se você vai abaixando e vendo mais detalhe, você perde extensão, a área diminui. Ah, ou então você teria que ter muitos satélites, cada, com as órbitas encaixadinhas, de maneira que você pega a imagem de uma, de outra, de outra, de outra, e faz esse mosaico, essa coxa de retalho, que é o que é a tendência hoje, é o que nós estamos caminhando para isso hoje. Só que imagina que você vai ter que ter uma metodologia sólida, porque os sensores são diferentes, e por mais que sejam parecidos, a, a foto de um não é igual do outro, né? O que pode aparecer, o a gente brinca, né? Que o Prodes é, é catal, como é que é, É catal o retalhinho rosa no é, tapete é catar, verde. É a mancha a mancha rosa no tapete verde. É a mancha rosa no tapete verde. Mas quando você tem sensores diferentes, o rosa de um não é igualzinho o rosa de outro. O verde de um não é igualzinho o verde de outro. Então, tem toda uma metodologia e uma, um, uma, uma construção metodológica científica que, dada pelo censuramento remoto, que permite você misturar esses diferentes sensores. Então, nós estamos caminhando para isso, mas ainda não estamos lá. E sem contar que se você tem esses milhares de sensores você tem um volume de dados muito grande para ser processado, que não dá para ser feito com métodos convencionais. Aí a gente está falando do famoso Big Data, que requer não somente métodos é, que tratam disso, como formas de computar isso em, em, em, em infraestruturas de TI de alto desempenho. Né? Não é um intérprete ali olhando, né? como a gente faz com o... O próximo. Mas eu dei uma viajada aqui, mas respondendo a pergunta dele, é, se ele quer comparar dias de um ano para outro, o que nós não recomendamos, certo, morando no DT, ele pode ir lá na interface do Terra Brasilis e selecionar o pedacinho que ele quer, né, o dia, que dá, dá para ir até a nível de dia, e ele vai ali, é, vai olhar os dados de um dia e os dados de outro dia, né com sorte, vai ter dado na área que ele está olhando nesses dois dias. Porque lembra, o DT o que manda é a imagem. Se tem imagem, se tem um pedaço da imagem livre, a gente vai lá e analisa. Muito obrigada por essa resposta. Temos outra pergunta que também é sobre as diferenças entre os sensores, comparando o DETER e PRODES. A Giovanna quer saber vocês acham que se a fiscalização agisse rapidamente quando recebe as alertas, ao final do ano seria de se esperar que o PRODES ah, tive um número próximo ao acumulado do ano do DETER? Eu acho que não necessária, não exatamente, porque tem a diferença de resolução, Giovanna. Né? É, imagina que o quadradinho da imagem do PRODES é muito menor do que o quadradinho da imagem do DT. Então, se imagina que o desmatamento está passando uma diagonal, uma curva dentro desse quadradinho. Então, quanto mais fino a curva ali, a borda do polígono, já vai, é, não vai ser a mesma, né? Porque você vai ter que seguir a resolução. Então, a resolução, a soma não vai ser a mesma. Vai. É, eu esperaria que fosse proporcional, né, que assim, que existia maior coerência proporcional se você olhar ao longo de vários anos, mas é, eu não, não, não, eu, eu não, eu penso que não é verdade que seria a soma, não é, a soma não, não, se, deve, não se deve somente ao fato da a ação da fiscalização, né? tem a questão técnica ali que é diferente. O que a gente pretende, né, assim, pretende, mas não estou dando data nem nada, assim, só para vocês terem uma noção que a gente, de, de, de para onde a gente está apontando, né, é fazer o quê? É baixar a resolução do DT, as imagens que estão tá sendo usadas, para toda a Amazônia, para uma resolução parecida com, o que, com a do PROS, por exemplo, fazer o DT com o Landsat. Aí você cairia para isso, para que a soma ali, né, é, chegasse porque você está na mesma resolução. É, certo, Maurano? Que é o deter intenso. Que é o deter intenso. Que é o deter intenso. Né? Que é, é essa, o deter intenso que vem nessa, nesse, nessa lacuna, que é, é usar imagens com resolução semelhante à do PRODIS, que é o Landsat, ou até melhor, que a gente utiliza mais o Sentinel do que o Landsat no deter intenso, né? E para produzir um dado mais fino qual é o problema do DTL intenso? Ele não abrange ainda a Amazônia Legal inteira. É, então, ele ainda tem pouco poder de comparação com o PRODES, porque ele foi feito para atuar em fiscalização e não em dar subsídio, nem é, para ser uma prévia do PRODES. Então, por exemplo, recentemente o Ibama é, nos pediu, não, essa área sai, entra essa outra área. Então, quer dizer, é, não, dá, não vai dar para comparar essa área nova que entrou, porque ela começou a ser monitorado agora, mas o, o, o que a gente pretende, num, num futuro não tão distante, é ter é, uma quantidade razoável da Amazônia Legal, pelo menos no grosso, né? que a gente imagina um milhão de quilômetros quadrados, nós estamos com 600, é, sendo mapeado pelo deter intenso, e aí a brincadeira começa a ficar mais interessante para fazer essas análises. Lembrando que o deter Intenso ainda não tem dados públicos, tá? ainda ele está num processo de, de, de construção com nós e Ibama, e ainda atuando de uma maneira restrita. Eu tenho mais uma pergunta para a Luísa aqui, que acho que é sobre uma resposta anterior do Rafael. Se uma área for regenerada e depois desmatada novamente, isso não vai ser incluído no PRODES, que já não olha mais para a área, certo? Certíssimo. Certo, certo, esse é o primeiro mandamento do PRODES. <risos> Se uma Sim. vez o PRODES disse que está desmatado, para o PRODES, nunca mais ele vai ser outra coisa. Aí vem o Terraclass, aí vem outros trabalhos, que, outras é, coisas que outros projetos que vão olhar aquilo. Mas, para o PRODES, esse é o primeiro mandamento do PRODES, certo, Maurício? É isso. É isso. Se entrou uma na máscara vez. do PRODES, não sai nunca mais. Para uma o PRODES. Vez, uma vez desmatado, desmatado, para sempre para o PRODES. Por quê? Para não haver a dupla contagem da área. Então, se essa área foi desmatada, regenerou e cortou, né? naquele ano ele foi, ele foi considerado como desmatamento, então ele contou lá atrás... Depois ele contou cinco anos depois, ele contou de novo como desmatamento. Então ele, ele, ele é, entrou na, na, no número que não devia, porque o número é só da floresta primária. Então, quer nunca ser importunado por ninguém? Compre uma fazenda dentro da hora que o Prod já falou que desmatou. Não, quer não ser importunado pelo Prod. <risos> Sim, pelo Prod. <risos> Temos mais uma pergunta aqui sobre fiscalização do Paulo, que quer saber: os alertas do DETER são enviados às autoridades de fiscalização? Se sim, de que maneira e quais são eles? Ou são elas quem devem tomar iniciativa de acompanhar o sistema? Tudo alerta deve ser entendido como referente a desmatamento ilegal? Não, eu vou responder a primeira parte, Morando respondendo o segundo, porque acho que a resposta vai ser nossa mesmo questão de ser enviado, assim, é, antigamente, Paulo, é, tudo era mais complicado, né? Você tinha que enviar, mandar, mandar o disquete, né? Hoje em dia, com a internet, com, a, com as ferramentas de disseminação de dados geográficos na internet, é, não se faz mais push. Ninguém tem que ligar para ninguém para pedir para o INPE. O nosso banco de dados, a gente vai gerando, vai guardando aquele banco de dados... E desse banco de dados tem um banco de dados consolidado de disseminação que as autoridades responsáveis pela fiscalização, elas têm acesso online direto. Então, eles puxam para os sistemas deles. Inclusive, porque quando, quando ele puxa lá o dado, né, todo, toda noite roda a atualização do banco e, e vem os novos alertas. Quando ele puxa via essa interface de serviços, né, que é uma interface de máquina a máquina, ele coloca nos próprios sistemas deles para gerar um relatório, para visualizar de uma forma, para gerar um boletim de ação. Então, é muito mais automatizado. Essa é a parte da tecnologia. O INPE ele discute com o, a Secretaria de Meio Ambiente, com o IBAMA, com a Polícia Federal, com os órgãos de governo que precisam, estabelece que, e, e dá acesso privilegiado a esses órgãos para que eles acessem a nossa, a nossa base de dados. Mas não cabe ao INPE ficar cutucando eles. Ah, você pegou, você puxou, você usou. Isso a gente não faz. A gente está lá, aí negocia. Por exemplo, ah, esse atraso que tem entre o dado público do DETER e do IBAMA, é negociado porque tem a questão política. né? Então, é, é, para aquele argumento, ah, se vocês já estão avisando o bandido, então precisa desse tempo para a gente agir, ó, ok. Então, tudo é negociado e é colocado lá. Mas, assim, nós não ficamos... E, e, e existe também, né, gente, entre a área técnica, né, Maurão? A gente tem um, um trânsito de informações muito tranquilo. Se um técnico do, do Ibama está com problema de acessar ou, sei lá, caiu a rede, ele liga para o Maurano, a gente vê e tal. Então, a área técnica, ela se conversa e tudo bem, é, mas nós não temos esse papel de ficar monitorando se o Ibama está puxando, se ele está usando, o que, que ele está fazendo com isso. Isso a gente não faz, isso são outras instâncias que são responsáveis por fazer isso. A gente tem o log de quando foi a última vez que eles acertaram, porque a gente se garante também, né, ó, estava aqui para depois dizer ah vocês é, não tava funcionando o sistema não nós temos todo lá o log de disponibilidade é, tempo disponível quem acessou de qual IP todo o controle de rede mas do ponto de vista político a gente não fica perguntando ou cutucando eles não agora o Maurano podia falar sobre o desmatamento ilegal sim é, é, é, tem, tem toda essa questão que a Lúbia falou, mas a gente ainda continua dando shape para quem quiser. Se você entrar hoje lá no, no, no, no site do Terra Brasil, você consegue sair com um shape debaixo do braço que muita gente prefere até do que acessar por serviços, essas coisas. Então, tem shape também lá para todo mundo. Todo dia tem pão quente lá no, no DT, principalmente. E no Prodes tem sai a fornada duas vezes por ano. A questão do desmatamento ilegal, o INPE sempre ficou ao largo dessa discussão. É, não é da nossa, da nossa competência indicar se a área tem autorização de supressão da vegetação ou não. A gente não entra nessa, não entra nessa discussão, assim como a gente não entra na discussão se há, tem CAR, se, qual é o CPF do proprietário. A gente não quer esse tipo de atribuição. Nós fazemos ciência do censuramento remoto, e acho que a gente já tem bastante problema com isso mesmo porque todos sabem a, a, as autorizações de supressão da vegetação ela foi ela, ela compete aos estados e aí cada estado tem um sistema é, é muito difícil você conseguir é, é, nem, nem o governo mesmo sabe né tem assim estudos semana passada saiu um estudo lá do ICV do Mato Grosso que 5% só tem autorização, então é, é muito bagunçado essa, essa questão da autorização, a gente não, não quer se meter nisso, não. É, e eu acho até que o Mourão colocou uma, uma questão importante, né? Eu, eu acho duas coisas, a primeira coisa que eu acho que é saudável é essa separação de papéis, quem mede não é quem fiscaliza e nem quem multa, né? porque então não adianta você subornar a gente, por exemplo, que não vai resolver seu problema, é, se, eu acho que essa, essa divisão de papéis, e segundo, porque nós nem dispomos dos dados necessários para fazer qualquer tipo de análise como essa, a não ser que isso seja, se, de novo, seja pactuado entre as instituições, vamos dizer, ah, agora então ah, houve um uma demanda ao INPE, vocês vão usar a tecnologia de vocês para fazer esse cruzamento e gerar um boletim que a gente quer. Bom, esse é outra coisa, né? Essa foi uma combinação, um projeto, uma uma uma uma, uma cooperação, mas é, mas eu eu continuo achando que é muito que é saudável, como eu disse, essa separação de papéis. É, nós somos o termômetro, não somos o médico. Acho que ficou claro, obrigada. Temos uma pergunta aqui com vários likes, o pessoal dá para dá dar like nas perguntas que vocês gostarem. Da Rosana, uh, que diz, em alguns dos vídeos, tanto Luiz quanto a Lúbia falam dos cuidados na comparação de dados do DETER, que é complicado. Já falamos um pouco disso agora também. Queria entender isso direito. Por que dados de um mês não são idealmente comparáveis com os dados do mesmo mês do ano anterior? Se variantes como nuvem e chuva forem considerados na análise, isso mitiga a questão? Ah, é, sim e não. É, bom, a, a questão da nuvem, sim. Essa impacta diretamente no, no, no, naquilo que a gente conseguiu observar. E, e, então, é, pode, pode acontecer variações bruscas é, de, em função disso. Uma coisa que ficou muito legal, a questão, acho que de um, uns três, quatro meses atrás, a gente conseguiu para o DT é, informar mensalmente quanto que tem de nuvem, desde 2018. né é, Então, agora a gente informa. O desmatamento em nuvem melhora um pouco essa análise. né é, eu, eu, eu particularmente, não gosto de comparações em curto período de tempo do DT. Não é aconselhável. eu Acho que não existe uma sazonalidade que indique... Ah, por que, que abril esse ano desmatou tanto e o ano passado teria que ter seguir essa tendência ou não? Eu, eu, eu prefiro continuar naquela nossa. É, é, indicativo do DT, que é para é, tendências em, em, em períodos maiores de comparação. Né? Então, é, o, o, eu recomendo sempre o período agosto, é, agosto do ano passado até o mês corrente. Né? porque esse sim vai, é o que pode indicar uma certa tendência de aumento ou uma tendência de queda é, no desmatamento. A comparação que às vezes o pessoal faz, ah, janeiro, dezembro, é tudo bem, é uma comparação válida, são 12 meses, só que se você for usar esse, esse tipo de comparação para tentar depois chegar perto do PRODES, não vai dar certo, porque dezembro, janeiro, dezembro, um pedaço ficou no PRODES e outro pedaço vai ficar no outro PRODES. Então não dá para comparar, é, é, é muito complicado. Vai indicar que é DT contra DT, tudo bem, está mais ou está menos, sei lá. Mas as comparações, pelo menos com seis meses, e respeitando o calendário do desmatamento, eu acho que é, é mais correto. Não que... O que mais tem aí na imprensa é a comparação mês a mês, esse mês com o mês anterior, esse mês com o mesmo mês do ano passado, é válido, tudo é, é, é válido, mas é, lá no final das contas, quando for ver o Prodes, que esse é, que é o que vai, esse é o que, é o que vai valer e a, a, o que indica melhor o Prodes é a comparação em períodos maiores de tempo. Não sei se Lúbia queria adicionar alguma coisa. Não, é, eu acho que não. Que é isso mesmo, acho que o Maurano colocou bem, a gente sempre indica que você tem que considerar vários meses, né, e fazer, e é, fazer a, a, é porque quando você olha o um mês, aí você tem, tem todos os fatores climáticos que podem ter influenciado também, né, é, então, é, são muitas ressalvas que você tem que colocar se você quer fazer essa comparação, né obviamente que ela é feita né as pessoas fazem e, e tudo bem também né elas fazem e porque é, é uma forma de, de criar uma narrativa né então é, eu eu entendo quando as pessoas fazem mas a gente o nosso papel é explicar qual que não o porquê que a gente acha que não deve ser feito. Ah, temos um pouco mais de 15 minutos restantes, eu queria fal falar para os participantes que se não, eu não falar de alguma pergunta de vocês, podem colocar no chat do curso, um, que podemos entrar depois e ver. É, temos uma pergunta da Mariana, que quer saber, é possível identificar série de desmatamento em uma terra indígena específica no PRODES? a série você tem você tem o um consolidado por, por por terra indígena né Maurano é, você tem você tem, tem, lá, tem o dado tem o dado por terra indígena assim é tem todo o dado por terra indígena esses recortes né esses recortes mais é, é, esses recortes da paisagem que são mais fixos, né, propriedade né, e são públicos, terra indígena, áreas de conservação, estado, município, a gente já ajuda lá no Terra Brasilis, recortando e já deixando fácil. Que até foi uma coisa que a gente fez o Terra Brasilis justamente por isso, né, para ajudar quem queria fazer esse tipo de análise. Então, é, se você olhar lá no Terra Brasilis, você vai ver vários recortes prontos lá que você pode analisar isso, Mariana. E aí eu acho que até assim leva um pouco para essa questão que, que se falou, né? Ah, você, o PRODES diz se é legal ou ilegal? Não, a gente não diz, mas, é, por definição, todo desmatamento numa terra protegida é ilegal. Então, assim, alguns desmatamentos ilegais, né, que as pessoas fazem isso, se você olha uma terra indígena X e ela está cheia de desmatamento, é, não foi autorizado, porque é uma área de conservação, né? então... Acho que isso daí também é outra dica que vocês têm que acompanhar, né? No, no autorização para desmatar, algumas, algumas unidades já, por default, né? por definição, são de conservação. Luiz, queria uh, responder alguma coisa ou é isso? Não, não, é isso aí. Tem, tem todo todo o ferramental lá, ou quando não tem pronto, tem ferramenta é para fazer, sim. Eu coloquei um link para a parte do Terra Brasilis que mostra as terras indígenas. É, temos uma pergunta do Carlos. Carlos diz, vi que no mapa do Prodes existe também alguns dados sobre a Mata Atlântica, mas parece que são dados preliminares da série histórica 2004 e 2018. Sabe informar quando ou se estes dados vão ser disponibilizados de forma definitiva? Sim. Sim. É, o, Prodes, o PRODES Brasil, vamos dizer assim, está em construção. Nós recebemos um financiamento há alguns anos atrás, não me recordo, não me recordo quando, acho que uns, uns dois anos atrás, e um dos objetivos disso é, é ter... O PROD Brasil ele, logicamente, que a gente não vai voltar lá em 88 com ele, é, mas vai ter uma série histórica, eu acho que pós-2004, de dois em dois anos. Depois chega anual, é, mas sim, vai ter esse o que tem lá no, no, no Terra Brasil. Já seria então o que já existe disponível. Tem até uma, uma, um pop-up que quando escolhe um desses biomas aparece uma mensagem. Dizendo, olha, esse dado ainda é preliminar, nós estamos trabalhando, mas logo, logo esse pop-up vai cair e vai ter um dado definitivo lá para todo o Brasil, é, vários anos. Muito legal isso. É, isso também é interessante, né? porque, é, veja, quando a gente vai construir o PRODES para outros biomas, né? a gente precisa primeiro criar uma referência. Né? A gente tem que escolher um ano, e de Pedro Alves Cabral até aqui, né, era a floresta. E daqui para lá a gente vai fazer a metodologia pró de mapeando o desmatamento anual. Então, nesse projeto, né, que foi por acho que 10 anos, né, a série de 10 anos, é, a gente fez um esforço para chegar mais perto, né, é, chegar mais perto do, do presente, né. Mas ele vai mandar um um pouco para frente e andar um pouco para trás, conforme a gente tem fôlego, né? Vai fazendo para frente, vai fazendo para trás, porque você precisa estabelecer uma referência. Temos uma pergunta relacionada aqui de, da Giovanna, é, o pródigo do Cerrado e dos demais biomas vai ser anual também? O cerrado já é, os outros, é, uma hora também o serão. O Cerrado já é anual, ele teve um, um passado de dois em dois anos, quando a gente estava fazendo a série, mas desde 2013 é anual. E é, O problema do Cerrado é que ele tem recurso garantido mesmo só até o final desse ano, mas a gente está lutando para recurso adicional, mas ele é nosso. Seria muito bom ver isso. Ah, tem uma pergunta da Dorinha para os dois. É... De novo, sobre usar o DT para comparar. Eu posso usar o DT periodicamente para identificar uma área com maior número de alertas? E consigo identificar essa mesma área pelo PRODES no final daquele ano? Sim. É, você pode fazer... A, a, se a sua área, como eu falei, for uma área que tem uma delimitação consolidada, né, uma, uma unidade de análise pública, por exemplo, essa área indígena, esse município, é esse estado, ele já vai estar prontinho recortado lá para você. Agora não, eu quero eu desenhar a área, quero olhar essa área aqui. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque esse recorte arbitrário de seu interesse não está pré para pré tracinho feito no Terra Brasília. Aí você vai ter que pegar o a unidade ali mais que contém a sua área de interesse, né? O estado, o município, e aí você vai ter que fazer separar os dados, né? Eu entendi que vocês aprenderam a usar um pouco o QGIS, essas coisas. Então você vai fazer um, um geoprocessamento ali para recortar o seu dado naquela área de interesse. Não sei se é isso que você chama de olhar uma área de interesse. Agora, se for dentro dessas dessas partições é, consolidadas, né? Que já existem lá no Terra Brasil é só vocês seguindo elas faz sentido Dorinha se quiser colocar um comentário se era isso mesmo pode colocar no chat mas acho que era isso é, uma pergunta da Isabel de novo sobre a fiscalização é, voltando para esse tema como está a articulação entre os dados DTR e as ações da fiscalização no contexto atual Pra quem Olha, quiser responder. Da, nossa, da nossa parte, é, a, Lúbia, a Lúbia passou por isso lá na, na, na resposta dela, na parte mais técnica, mas ela, ela não mudou nada, né a gente continua com os interlocutores de sempre, alguns alguns mudaram, né de, de a gente tinha um contato muito bom com um certo diretor de proteção lá do Ibama, foi trocado, aí nesse, nesse governo, já foi trocado uns dois ou três, mas a gente conversa, tem conversado sempre com a área técnica, são, são pessoas conhecidas nossas há muitos anos, e da, da nossa parte é, não mudou nada, tanto na fiscalização estadual, da federal, quanto da estadual. É, continua, continua do jeito que está. O próprio deter Intenso é, é, é um exemplo, bom exemplo que a integração entre nós funciona. Foi uma demanda especificamente do IBAMA, né, é, feita para que a gente é, melhorasse então, os sistemas de, de, de detecção, né, que fossem áreas específicas, né, e, e assim foi feito. Então, está é, funcionando. Agora, o que pode ser questionar: ah, não, mas a fiscalização tem atuado a contento? Aí é outra questão. Né? Ah, e a gente tem também é, é, bom relacionamento lá no, no, no Conselho Nacional da Amazônia, lá do Sensipan. São pessoas, é, é, aquele grupo de trabalho lá, o Jipan, tá também recebe os nossos dados e, e, e tem atuado, né? não é por falta de dados, não. Tem uma pergunta um pouco relacionada também que diz, o que vocês acham desses novos sistemas de monitoramento que o governo federal está adquirindo, especialmente esse das Forças Armadas? Eu não desconheço o sistema de monitoramento que está sendo adquirido. O sistema de monitoramento não se, re, não se resume à imagem ou satélite. Né? Ele é um ciclo completo. Né? De você ter um dado, de você ter a metodologia para extrair informação, de você ter um processo de disseminação da informação, de você ter um objetivo você ter questões de transparência, se esse dado vai ser público, então, o um sistema de monitoramento, assim, no, no, no termo mais é, é, amplo de sistema, ele não é somente um aparato tecnológico, né? ele, eu, eu, pelo menos, eu entendo assim, né, quando no INPE a gente fala um sistema de monitoramento, ele passa por todas essas dimensões, a dimensão tecnológica, a dimensão metodológica, a, a, a dimensão da transparência, a dimensão da entrega do dado, da rede, né, que nós comentamos aqui, né, a rede de relacionamentos entre os técnicos e o... Então, isso aí é o que eu ainda não, assim, é, posso desconhecer, mas isso é o que eu não conheço, né, qual que é essa estratégia de monitoramento, né, o que eu ouço, eu ouvi falar, assim, é isso, ah, vamos comprar um sistema que dá imagem e dá polígono, mas e todo o resto, né, então fica difícil comentar sobre isso, esse é o um ponto. O outro ponto também, né, e é, é muito uma opinião pessoal minha, é, é, é, eu não vejo problema com outras pessoas, outras instituições fazendo é, mapeamento de dados, eu acho bom, se tem outros dados para serem mapeados, se tem outros dados gerados por outros atores, né? é, é mais é coisa para você... É, fortalece o sistema, sistema como um todo. Né? Você pode comparar, você tem ali... É, eu não vejo problema nenhum. Eu, eu nunca acho que o INPE tem que ter exclusividade em nada você tem que considerar essas questões de todas as dimensões do sistema e a outra palavrinha mágica que é o custo né? É, quanto isso se, isso se vale a pena investir em gerar mais dados ou se vale a pena você fazer melhor uso do dado que já está sendo gerado Mauran é isso sim é, gostei daqui da, do chat aqui mal comparando a pessoa compra uma câmera e já se acha cineasta <risos> é, é não é, é válido sim você ter você ter sistemas e não sistema ah, essa ciência ela não é exclusividade de ninguém né é, o que se deve evitar pelo menos no serviço público é a sobreposição então outra instituição fazendo exatamente a mesma coisa que a outra faz né agora é, trabalhar com sistemas diferentes, sensores diferentes, aí não tem, não tem problema, não. Eu acho que temos uma pergunta mu muito boa para ser nossa pergunta final aqui, da Isabel, que quer saber, tem al algo que vocês gostariam de fazer no INPE? Algum tipo de melhoria ou algo que pudesse complementar o trabalho que vocês já fazem e que no momento ainda não foi feito ou não é possível? Há ah, muitas coisas. <risos> Primeira coisa que eu brinco, né, assim, também, é, o que eu gostaria de fazer no INPE era poder com, comprar gente. É, entre aspas, né? O, o, a nossa maior dificuldade, porque, assim, nós temos um corpo técnico muito bom, de especialistas, mas que está de servidores públicos, né, mas que tende a a diminuir porque não há reposição e as pessoas se aposentam e, né, e saem. É, e aí a gente precisa estar tá entrando gente nova, né, para que a gente possa treinar e passar e desenvolver coisa nova lá na ponta e ter alguém para ir operando, o que a gente vai, vai fazendo. Né? Porque hoje eu, eu acho que a grande, na minha visão, a nossa maior dificuldade no Instituto... É realmente a questão da mão de obra. Porque nós não temos reposição de quadros de servidores, né? No governo como um todo, todos nós sabemos, vemos no jornal todo dia isso. E a gente vive, a gente consegue recursos orçamentários, de projetos, financiadores, fundos, etc. Né, mas nem de todos esses, esse, esse, esses recursos, o mais difícil de você. É, financiar é a mão de obra né? tem questões legais né? como que contrato contrata via fundação, não contrato tem que licitar não... então mesmo que eu tenha um dinheiro de um fundo eu não posso, Pô, você é super bom você tem um currículo excelente, trabalhei com você você é um cara super especializado, quero você é difícil fazer isso né? é, é legalmente né? é muito engessado a forma de atuação do, do Instituto, as possibilidades de contratação de mão de obra do Instituto. A despeito disso, né, eu só queria deixar uma mensagem para vocês, que, que nós não estamos parados, não estamos sentados, deitados em berço esplêndido, né, nós estamos trabalhando agora é, com, muito forte, na questão de automação de, de métodos de extração de informações, Usando grandes volumes de imagens, né? então a gente está construindo toda a nossa infraestrutura e já temos resultados inter interessantes, né? E, e resultados científicos e que agora estão indo para a fase de operacionalização, de detecção automática, de geração de mapas automáticos. Então, daqui a um tempo, você vai ter produtos todo mês com Landsat ou com Sentinel e. Ah, e você vai falar, ah, então precisa de menos gente, não, eu, eu precisa de gentes diferentes, né, talvez a gente tenha menos intérpretes e mais analistas de dados, mais especialistas em assessoramento remoto, mais especialistas em TI. Então, tem muitas coisas que a gente gostaria de fazer, mas do meu ponto, eu acho que o, o que mais falta é a, a forma de contratar, de absorver mão de obra, né. Eu adoraria ouvir essa resposta do Luiz também, nesse último minuto. Sim, a Lúbia tocou hoje, que eu acho que é no ponto essencial do, do do serviço público como um todo, né? que é a, a, a dificuldade de, de recompor é, o pessoal. E isso em áreas onde você não tem a, a, a um atrativo muito grande. Eu imagino que a Receita Federal não deva sofrer muito com isso, porque ela contrata, deve ter vários concursos e, e aí isso vai impactar na arrecadação e isso deve ser fácil você justificar é, é, acréscimo de pessoas no INSS para melhorar o atendimento. Agora, na ciência e tecnologia, padece, não é de hoje, o IP vem, numa, vem é, é, decrescendo o quadro, IBGE igual, IPEI igual e outras é, instituições, IBAMA, a mesma coisa. É, então, hoje a nossa, maior, a nossa maior dificuldade é conviver com a, com a falta de, de reposição né? é, do quadro. O, a gente faz muita coisa com o quadro que temos, né? mas daria, daria para fazer bem mais. Né? Então, a questão orçamentária, é, em que pede a gente sabe dos problemas fiscais do Brasil, né? a questão orçamentária acaba sempre pegando... E por tabela, né, quando a gente consegue, vamos dizer assim, é, é, bypassar, mas quando a gente consegue, então, recursos extra-orçamentários, onde você tem a possibilidade de fazer um projeto como esse do FIPS Cerrado, como esse do PROD Brasil, através do BNDES, impacta no que a Lúbia falou, que é a, a dificuldade de transformar o recurso em RH. né? Em máquinas, até é mais fácil, porque existe um regramento aí. Você abre uma licitação, compra os servidores e, e compra, compra a sua estrutura, melhora o seu, o, o seu data center, o ar-condicionado, essas coisas. Não, não, isso não, não, não tem muito problema, não. Agora, o RH, que no fundo é o que, o que pega muito, é, tem sempre uma dificuldade grande de, até dos órgãos de controle, entender da especificidade da coisa. É, é é muito difícil é, realmente é, é daria para fazer mais com talvez com uma outra forma de um outro regramento ou algumas algumas coisas voltadas especificamente para ciência e tecnologia que entendesse é, do, do, do problema que são pessoas que demora muito a, a formar né é, é, são técnicos de alta capacidade que às vezes você não consegue, acrescentar porque ah não agora é, não tem como te contratar porque é, eu não, não tenho como o dinheiro não chega na ponta a licitação que eu estava prevendo foi cancelada alguma coisa assim então fica para o ano que vem ou é não. mas é, é isso aí não tem não é de hoje também não e mas estamos aí né? Esperemos que o futuro que seja algum futuro próximo né é. Acho que... Vamos otimistas, né, Mora? Vamos, otimistas vamos, é tem, que, é, tem que olhar para frente aí. É, porque... Tem que ser otimista para trabalhar na área também. Também. também. <risos> Adriano, não sei se queria entrar para fechar a, a aula, que já estamos no, no horário. Não, acho que é que só agradecer novamente a participação de vocês três no módulo, módulo 3 do curso, foi... É bem denso, acho que, que foi excelente. É, ainda temos alguns dias nessa semana para discutir os conteúdos do módulo lá no chat. E na semana que vem a gente tem o um módulo 4 com o Piero Locatelli e o André Campos, da Repórter Brasil, que vão falar mais da, da, da parte de como seguir o dinheiro, né? como fazer a investigação de empresas, fazendas responsáveis por crimes ambientais, e é isso, nos vemos né, pelo chat ali e durante a semana. Novamente, muito obrigado, Lúbia, Luiz, Laura, pela participação. E até a próxima, pessoal. Não sei, Lúbia Luiz, também, se quiserem dar um alô, alguma consideração final, ou Laura, também fiquem à vontade. Não, eu, eu agradeço, Adriano. É, desde o começo, quando você veio com essa ideia, eu... eu, eu... Eu abracei logo de cara, porque eu sinto falta realmente da, dessa, dessa melhor interlocução entre Imp INPE e a comunidade aí, é, é, jornalística, né? a, a parte do jornalismo. A gente, eu vi que já, já melhorou muito, né? de uns anos para cá, a gente já não, não vê mais é, tantas... É, e a gente também melhorou um pouco a nossa capacidade é, de, de se comunicar. E conte conosco, se tiver o ano que vem, estou dentro. É, eu faço minhas palavras morando Maurano também, fico à disposição também, vocês têm aí o e-mail da gente fica à vontade para entrar em contato com qualquer coisa e é, é isso mesmo é, é, eu, eu também achei muito legal, até porque hoje é muito chato né? é, esses canais oficiais de comunicação então chega lá na imprensa que não, não che até chegar na gente vai um pedacinho de tempo aí então é uma oportunidade de a gente também estar mais perto de vocês, né? E aí vocês, para vocês verem como. A Maurana falou, nossa comunicação também é ruim. Para vocês verem. É, é a gente.. Porque a gente também, assim, a gente não. O correto seria a gente ter um, um, assessor, um assessor de comunicação, né, Maurana? Específico. Mas aí cai no caso, falta gente. <risos> Se... O programa Amazônia, as atividades ali de monitoramento, ele era uma atividade que caberia ter um jornalista residente, né, que fosse ali transformar e a... fazer a ponte com a gente. Mas a gente joga joga nas 11 né, Maurício? É, a, a, a, a Giovana tocou no, no, no, no nome importante aí nessa história que é a Marjó. É, Está no a... chat ali, saudades da margem é realmente a Marjó. Marjorie... Ela faz, a Margem para quem não conhece, foi a nossa é, é, assessora de imprensa é, durante muitos anos aí, e acho que agora ela está afastada por algum problema de saúde, eu não eu não sei como é, a, a, acho que ela está lá no Paraná por conta desse negócio da pandemia, eu não, mas ela não está na linha de frente, mas ela faz falta sim. E eu aprendi muito com ela, com essa questão de texto jornalístico, e hoje eu encho o saco, eu encho o saco do pessoal lá que eles fazem os textos e. Ele falou, não, a Margem falou que não é assim de jeito nenhum, tem que fazer assim, assado, não sei o quê. Uhum. Mas, mas, Giovana, ela faz, faz muita falta, assim, tá fazendo falta, mas aí vai... É, deixa eu ver uma olhada. É, só tinha ela, era é, é, filha única, agora tem uma outra pessoa lá, mas acho que ele nem é da, da área, está cumprindo ali uma, uma, uma lacuna, Com tem que, tem que é, é, parabenizar o trabalho, mas faz muita falta. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado pela participação e seguimos em contato. Bom final de semana, até a próxima. Obrigada. Abraço, pessoal. Boa noite, bom fim de semana.